Olá, seja muito bem-vindo ao Painel Atual, hoje fazendo uma apresentação diferente. Nós estamos aqui em Moca, na cidade de Moca, na região de Toti e nós estamos na estação da própria cidade que eu acabei de falar. Moca é um centro interessante porque é conhecido como um dos lugares, ou talvez o lugar, que produz bastante morango. Tanto que nós estamos na estação ferroviária, e nós estamos vendo agora esse vamos fazer esses assim, assim, trazendo do trem parado ali e que está aqui a parte verde, né? Logo depois ali o morango, onde que a gente está vendo escrito Moca e chigoni Home, é, Moca em japonês. E aí logo em seguida. E virando para cá, nós vamos ver, pode, pode, pode, Bruno. Nós vamos ver a estação que na verdade ela vai ter um formato de uma Maria Fumaça. Então nós vamos dar uma entradinha para mostrar o formato dela e ver o que, que tem lá dentro, se realmente tem maria-fumaça, o que que tem, ok? Daqui a pouquinho a gente volta, até mais! Nós estamos na parte interna da estação. a gente estaria praticamente dentro do trem aqui modelo né para pessoas entenderem ok aqui nós estamos em exposição dentro da estação onde mostra motos vários tipos de motos quadros né de motos então alguns estão visíveis outros estão um pouquinho mais difíceis para quem gosta de desenho de moto Obrigado, é senhoras você está ouvindo o corvo cantar aqui tem bastante corpo nós vamos. muito bom já no ali pelo ovo meio do nada ali cheio das saco Nas duas uma ele está incomodado ele já foi Tudo remetendo, para ficar bem, bem, bem bacaninha, né? Tudo a trem. Achei interessante e resolvi compartilhar com vocês. A nossa imagem está aqui diretamente de Moca, no estado de Toking, Mocaxi, E conhecido como a cidade do Morango. Pelo visto é a cidade do trem também. Né? Bom, nós estamos vendo aqui tudo que se remete ao trem e como eu falei no vídeo lá atrás. É Tarde nós voltamos com outras é, curiosidades. Até já já. <música> Que duas vezes por final de semana é aberto para poder também passear. Então não sei bem ainda qual é o trajeto, os horários certinho, mas está ali para que a pessoa poder saber como que é andando na Maria Famata, ou seja, deve ser carvão, né? Porque é um museu bem antigo. Mas é interessante então. Vocês estão vendo vários trens e duas vezes por semana no horário específico, as pessoas vêm aqui, entram dentro do trem para poder e sentir o que querem andar num trem, vamos falar antigo, da época lá do século XIX, ok? Indes uso que fala, né? não é inválida, né? uso, mas antigamente se usava muito isso aqui havia muita disputa para pegar esse tipo de, de telefone para poder usar aqui é interessante que uma antiga cabine telefônica hoje praticamente está em... bom agora nós estamos é, virado ao contrário porque nós estamos de frente a... vocês estão vendo dois ônibus e os dois ônibus eles têm o símbolo do morango que seria na verdade aqui então o estado do Morango, né? por isso que é forte essa esse trabalho de cultura, é muito interessante.